A UFSM está com as inscrições abertas para o processo seletivo de mestrado, doutorado e especialização, bem como para ingresso e reingresso em cursos de graduação presenciais para o segundo semestre de 2020 até o dia 28 de setembro. As inscrições para as 566 vagas dos programas de pós-graduação são realizadas somente de forma online e devido à pandemia de covid-19 não será cobrada a taxa de inscrição. Para mais informações, acesse o edital pelo site www.fsm.br/prpgp/editais. Aos cursos de graduação são ofertadas 864 vagas para reingresso, transferência interna e externa e portadores de diploma. As inscrições e o edital podem ser acessados pelo site www.fsm.br/barra prograde/editais.